O avião sobrevoará a seguir, a região habitada pelo lindo Xavante. Os Xavantes, aparentados com os xerentes do Tocantins, diferenciaram-se destes, por sua feroz resistência a toda a aproximação com o branco. Várias vidas, custaram já as tentativas feitas nesse sentido. E assim, Postiços, bravios, se tem eles mantido isolados até hoje por estas distantes paragens. O branco chegou pressionando o povo chavante. Era barulho, aquele medo, aqueles muito muito sobrevoo arrasante. Nosso pessoal ancestral escorria, pegava seus filhos e tinha aquele grande medo. Até que os velhos começaram a pensar para que haja um encontro. Um é o Encontro Pacífico. Essa é a estratégia do meu avô Apoeno e foi assim que teve o Encontro de Paz. Com o auxílio de binóculos, não foi difícil distinguir na barranca as silhuetas dos Xavantes. Acenávamos com os facões a fim de que os índios pudessem ver o que lhes traziam presentes. Assim é que, apesar de todos os nossos esforços, tentando fazer com que os Chavantes compreendessem nossos intuitos pacíficos, assim que nos aproximávamos, escondiam-se na mata, mantendo-nos sob a pontaria de suas flechas. <risos> mas está, e de banho mas